Então gente, tava eu lá assistindo um filminho, meu amigo me ligou pra nós jogar Clash e ele mandou um print dizendo que tinha ganhado lendária no baú do clã, cara. E eu falei, bom, eu não vou abrir o meu, vou deixar pra abrir em vídeo. E assim, ele falou Ah, João, abre esse negócio, blá, blá, blá E eu fui abrir o meu baú do clã E deixa eu mostrar pra vocês <risos> O que veio, cara Eu tô todo aqui desarrumado, com o cabelo todo errado aqui Mas enfim, eu vim gravar o vídeo aqui rapidão Só pra mostrar pra vocês que eu ganhei lendária de graça Até que enfim, mano O <risos> que que tá acontecendo, cara? Todo mundo tá ganhando lendária de graça essa semana A Supercell tá muito boazinho Veio gigante, eu vou abrir Vamos ver o que que vai vir aqui Qual que vai ser a lendária que nós vamos ganhar no baú do clã, mano. Vamos ver. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mano! mano. Uh, cemitério. É. Cemitério nível 2, pelo menos cemitério. Geralmente, quando eu jogo contra cemitério, eu passo um pouco de trabalho, porque, né? Agora o cemitério tá meio doido e meio sinistro. Eu preferia outro lendário, vou dizer pra vocês. Eu preferia, sei lá, bandida. É, né, Cavaleiro, sei lá, outra lendária. Mas enfim, tá valendo de graça, é sempre muito bem-vindo. Pode mandar mais, Supercell, pode mandar mais que nós aceita. <risos> Beleza, então? E aí gente, todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E cara, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, né Eu gravei aquela primeira parte na manhã Eu tava tipo assim, bem, né Não esperando ganhar uma lendária <risos> Tava jogando com meu amigo Ele falou, cara, por que você não abre o do clã? Fui abrir, acabei ganhando aí o cemitério. Essa lendária que Eu não sou tão fã Algumas pessoas gostam de usar bastante Porém, eu não curto muito, não gosto muito Enfim, não sei por É porque eu não levo jeito pra jogar com essa carta Mas enfim, lendária de graça é sempre muito bem-vindo, cara Mas é sério, eu não sei o que que tá acontecendo Eu vi muita gente dizendo Que ganhou lendária hoje, o meu próprio amigo que eu estava Em ligação me mandou um print hoje de manhã dizendo que ele Tinha ganhado lendária no baú do clã, eu já tinha entrado Dentro do clã e visto que outra pessoa dentro do clã Já tinha ganhado uma lendária, eu também ganhei A lendária, eu vi alguns comentários no meu Vídeo de ontem que o pessoal comentou hoje Que ganhou lendária, eu vi mais ou menos uns três comentários Então, mano do céu, o que que tá acontecendo? A Supercell tá muito Boazinha, hoje é o dia das lendárias Aí, comenta aqui embaixo se você ganha. Lendária e também comente se você não ganhou lendária no dia de hoje, né? É interessante saber, mas enfim, a gente, a gente ganhou, então tá valendo, mano. Bora então aqui pro Clash. Vamos começar abrindo o baúzinho de prata, né? Vai que. Brincadeira, <risos> é, eu quero demais, né, mano? É, eu quero demais. Bauzinho da coroa aqui. Bora abrir o baúzinho da coroa. Vamos ver 594 de ouro. Três gemas. Esse baú vai vir lendário, galera. Sim, sim, sim. Saca só! <risos> Cadeira não vai vir, não. Foguete e Espírito de Gelo. É! Esse baúzinho aqui, ó, valeu a pena pelo Mega Servo, pelo Espírito de Gelo e pela Gangue. Principalmente pela Gangue. Mas tá valendo, cara. Eu, eu quero sugerir uma coisa pra vocês, galera. Aqui ó, faltam um dia e nove horas pra finalizar essa oferta aqui Mas se esse vídeo de hoje aqui bater 3 mil likes Eu faço um vídeo comprando a primeira e a segunda oferta E se no vídeo que eu fizer, né, se bater 3 mil likes eu fizer esse vídeo comprando a primeira e a segunda oferta Se esse vídeo bater 5 mil likes, né, esse próximo vídeo que eu fizer Eu vou fazer comprando a última, mas é sério Vocês precisam muito mandar o vídeo, o canal pras pessoas aí, pros seus amigos Pra gente conseguir bater essa meta Até pro pessoal conhecer o canal, isso é muito importante então vamos fazer isso, nesse vídeo 3 mil likes e no próximo vídeo se bater 3 mil likes, 5 mil likes aí eu compro todas as ofertas Que vieram aqui, é uma grana danada Mas vai valer a pena porque mano Primeiramente, o baú gigante ali Mais 10 mil de ouro, segundo um baú lendário Mais 45 mil de ouro Então muito bom, e por último Ali um baú super mágico 3.500 gemas e 100 mil De ouro, isso vai me ajudar demais Aqui no jogo, é sério mesmo, principalmente Eu que preciso melhorar o meu zap, que Falta aí, né? Falta apenas 9 mil aqui, não, menos 8 mil de gemas aqui. Pra melhorar o meu Zap pro nível 12 É uma carta que eu quero muito, vai ser minha primeira carta Nível 12, né, até que foi rápido Pensei que seria mais demorado E melhorando o Zap e o Espírito de Gelo Eu consigo pegar nível 10 Aqui no Clash, então vai ser bem doido Se isso acontecer, então eu conto com vocês Aí pra deixar muito, muito, muito Like nesse vídeo aqui, 3 mil E no próximo 5 mil, se o pessoal Bater a meta do vídeo de hoje, beleza? Vamos então galera, jogar com esse deck Aqui, eu sei que a gente ganhou o cemitério Geralmente o pessoal joga com deck da carta que ganhou, da lendária que ganhou o vídeo Mas eu quero ir de contra não, Isso não tem nada a ver, então assim ó Eu vou usar esse deck de P.E.K.K.A e Corredor Com Bandido e Mago Elétrico, tá bom? É o deck que eu usei ontem na conta do meu primo E eu quero ver como que ele tá funcionando Vamos então pra nossa primeira partida Aqui com esse deck aqui Esse deck de P.E.K.K.A com Corredor É um deck que o pessoal já, já costumava usar bastante Tá orando pá Pra achar uma partida aqui, né? Pra achar algum adversário Boa, achou, tamo jogando contra Sei lá, do Clã, Clube War Clube War, beleza, então Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Com esse cara, vamos começar Atacando nossa bandidinha e o espírito de gelo Aqui já, opa, mano Mano, queria muito agora Tá com o meu deck Beleza, nossa, mano A gente conseguiu defender tudo Mano, nossa Agora foi muito bom, é sério Vamos aqui vir de corredor, o cara gastou um elixir do caramba Pra defender algo da gente assim Que é sério, mano. Agora esse cara se complicou. É sério. Ele gastou muito elixir. Muito, muito elixir mesmo. Beleza. Aqui a nossa pega vai chegar lá. Essa torre já, é, já era. Né? Essa torre já era aqui. Vamos tentar partir para ter Coroa, será? Opa, foguetão ali. Não, não vamos partir para ter Coroa não, porque eu acho que é muito precipitado. Mas enfim, o cara se ferrou bastante nesse primeiro, nesse primeiro push dele aqui. Ele tá até recuperando as energias. <risos> Mas mano, meu Deus do céu. Se a gente ficar bola de fogo duas vezes, a gente já ganha essa porca, porcaria aqui. <risos> Vamos ver. Acho que o cara já parou de jogar. Não parou ainda, mano. O cara veio de Golem. Ele tá usando um deck muito pesado, mano. Deck de três mosquiteiras com Golem, da onde já se viu. E o Golem dele, nível 2. Que isso, mano? Quem é esse cara, bicho? Nível 6, mano. Que que é isso? Mas beleza, aqui a gente vai tentar dar as três coroas nele. Não tem muito pra esse cara aqui. Tá se achando demais, bicho. Tá se achando a última, a última Coca-Cola do deserto aí. Mas não vai ser pra esse cara, mano. Sinto muito. Vamos conseguir levar outra torre dele lá? Ah, já. Não sei. Ainda não. Mas beleza. Vamos aqui de mago elétrico. Bandida. Vou tacar uma bolinha de fogo lá se der. É, o cara tá indo com um deck muito troll, beleza. A gente já ganhou essa partida aqui, porque o Mago Elétrico vai levar lá a torre. <risos> ah, pega, serviu de tanque ali, mas o cara tava. Tá, é, provavelmente era troll o negócio, porque, mano, ele tava com, com as cartas muito mal upadas. Eu não sei nem o que, que ele tá fazendo nessa arena, né? Mas tudo bem aqui. Vamos chamar a segunda partida pra nós ver. Estamos jogando contra o Repier, Repier 2. Beleza, então, vamos começar. Já que, beleza. Push rápido aqui. Espírito de Gelo e Corredor. Beleza, Cavaleiro, cara. Ok Ok Então, beleza Nosso corredor lá vai dar bastante hit Ele deu bastante dano E eu acho que eu vou fazer o seguinte eu, quero, eu não quero que esse cara tenha vantagem de elixir sobre a gente Beleza Não vou conseguir tacar lá Vou tacar aqui mesmo a bola de fogo Pra já acabar com essa palhaçada de uma vez De uma vez por todas Ainda deu os dois hits ainda, mano Caramba, bicho Não era Não era pra ter acontecido isso Ó, outro o cara de príncipe aqui, já joguei já a segunda vez com o cara de príncipe. Beleza. Beleza, cara. Usou o príncipe ali pra defender, o príncipe na defensiva. Então tá valendo. A gente já sabe as cartas do cara aqui, então isso é uma vantagem pra gente. Beleza, vou começar tacando a nossa peça aqui de trás. É, o cara vai criar uma vantagem gigantesca se a gente não der jeito desses coletores dele aí, mano. Tô me sentindo... Não tô feliz. Não tô feliz com esses coletores desses, desse cara aí, não, mano. Não tô feliz. Beleza. Aqui, zapzinho aqui pra matar direto. E o mineirinho vai bater mesmo ali, mas deixa o mineirinho bater. Tranquilo. Ele gastou um elixir do caramba ali. A gente já conseguiu defender bem. Então tá valendo. Eu vou segurar a bola de fogo aqui, ó. Vou tacar uma bola de fogo aqui. Que é já pra levar esse mago quanto antes, mano. Se a gente chegar com... Ah, se ele, ele, ele foi esperto agora. A gente vai dar, tipo, muito jeito ali no, no coisa dele, no gigante dele. Mas, ele defendeu bem. Isso, isso não, dá pra, não dá pra negar. Beleza, ele vai dar dano aqui. Mas a gente já para aqui. É, agora complicou pra gente, galera, porque eu não tenho nada pra parar esse príncipe dele aqui. O príncipe não vai dar bastante hit assim, né? Não tá muito... Mas o ruim é que ele tá na vantagem de elixir por causa da... Dos... Beleza, agora conseguimos meio que dar uma empatada aqui. A gente levou a torre dele. O lance agora é a gente né, trabalhar na defensiva aqui com essa peca e Beleza, vou já congelar esse cara aqui. Já paro aqui o mineiro dele. Parei o mineiro dele aqui. Vou tacar um zap aqui nessa turma, nessa galera. Beleza, beleza. É, o bom é a gente já começar atacando na outra, no outro lado. Com o corredor no outro lado. Porque não vai ser fácil aqui. Ele, vai, ele provavelmente vai levar esse, essa, essa parada aqui nesse lado. Então, assim. Já é bom a gente dar uma, uma investida, não é mesmo? Uma investida no lado de cá. Beleza. Vou tacar aqui. Se eu conseguir parar esse mineiro dele, vai ser uma boa. Beleza, ele vai levar essa, essa torre aqui. Ou não. Ou não. Não levou, mano. Conseguimos ainda. Tá aqui o mago elétrico ali. O mago, o mago mudou o agro, né? Da. Da. Como é que. Acabou o espaço aqui no meu celular. <risos> o Mago Elétrico mudou o agro aqui do, do Mineirinho. Ele não conseguiu. Deu o último hit por pouco, mano. Por muito pouco mesmo. A gente perde essa partida Então foi esse o vídeo de hoje, gente, eu espero que você tenha gostado Não esquece, mano, de deixar muito like Convida a galera pra assistir o canal Convida, passa esse vídeo pra mais pessoas Pros seus amigos, e enfim, pra nós bater 3 mil likes, eu vou comprar A primeira e a segunda oferta, esse é o vídeo Da primeira e segunda oferta, bater 5 mil likes Eu compro a última, beleza? Então essa é a meta do vídeo de hoje Na verdade eu não costumo muito trabalhar com metas Aqui no canal, mas eu tô pensando em adotar Essa, essa prática aqui, de começar Enfim, trazer umas metas pra vocês porque eu acho divertido, o negócio se torna mais interativo, beleza? Conseguimos aí jogar com esse ideia Que essas partidas foram muito, muito da hora Espero que você tenha gostado Deixa o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!